Fala galera, beleza? Aqui é o Renan Ricardo Seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em casa ganhando E aí, tudo bem com vocês? É, hoje eu tô deixa eu ajeitar aqui Isso, acho que aqui agora ficou melhor é, Tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo esse vídeo Que eu quero te falar a respeito de três Três nichos é, muito bons de se trabalhar E que às vezes pode dar um up na sua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 um curso para fazer vídeos, vídeo review, vídeos é, de games, vídeos de entretenimento, vídeos de vários tipos e aprender a posicioná-los de maneira efetiva, então eu quero te recomendar o curso ranqueamento de vídeos do Erivelto, o Polo do gato, que é o primeiro link aqui ó, na descrição, beleza, clica lá que é bem legal, um curso bem completo, tá bom? Bom, é o seguinte... É, muito se fala E eu já falei Eu falei ó, no vídeo anterior Se você não assistiu o vídeo anterior eu Vou deixar aqui em cima no card é, A respeito de nichos Nichos específicos Nicho autoridade Nicho review é, Ou vídeo review, desculpa Então, é, o que acontece Você é, fazendo um canal de nicho né, Direcionado a determinado nicho Você só vai falar sobre aquele assunto né? E existem alguns nichos que eu não diria que estão saturados Mas tem muita, gente, tem muita gente que trabalha com estes nichos tá? Que são é o nicho de ganhar dinheiro Que é, é esse nicho aqui que nós estamos trabalhando é, O nicho de saúde, principalmente emagrecimento E o nicho sexualidade é, Também tem muita gente... É, dentro desse nicho, mas ainda tem espaço se você trabalhar com um nicho específico. Dentro da sexualidade, tá? Isso é um assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero te falar aqui é: procure é, você que é afiliado, iniciante, não sabe para onde vai. Vou te dar aqui três nichos muito bons que você pode iniciar né, e que é, são bons de trabalhar se você fizer ali. É, um bom trabalho de CEO E um bom trabalho de conteúdo tá? São eles é, O primeiro crochê tá? o, o nicho de crochê É um nicho que cresce bastante tá? Tem o seu público E, e as pessoas gostam ali de hobbies e artesanato é, Aí nós temos o segundo nicho tá? Que é o nicho de plantas tá? Existe uma demanda por plantas Plantas medicinais Plantas é, de, de cultivo em casa Então bonsai São todos nichos de plantas que, Se você tiver algum conhecimento Ou fizer pesquisa Também são bons nichos é, de se trabalhar tá? E o terceiro é exatamente é, costura tá? Costura, é, retalhos São nichos pouco, explorados Deslixos. pouco explorados e que se você fizer um bom trabalho de conteúdo, um bom trabalho de CEO nos vídeos e tudo, você posiciona bem porque não tem concorrência, você não vai encontrar concorrência é, para estar ali junto de você. Então se você de repente tiver um, um conteúdo legal com, com o CEO dentro do seu vídeo, é, a tendência é que você posicione muito facilmente. Tá? Então, essa é a dica, tá? Então, esses três nichos aí, então, é plantas, é, crochê e costura, e outros que eu citei aqui, né? São muito bons de se trabalhar, e dá pra, dá pra posicionar e vender, vender bastante, tá bom? Valeu aí, um grande abraço, se você tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui na aba de comentários, fica à vontade, tá bom? Valeu, um abraço e até mais!